Fala, fala galerinha, é eu sou o Norberto, esse é mais um elefante literário, e hoje a gente veio trazer a tag Que Tiro Foi Esse? <risos> que Tiro Foi Esse? <risos> É impossível em... você falar que tiro foi esse e não vir na cabeça. Que tiro foi esse? Não, não, não tem como. Porque, minha como. gente, essa música nos últimos dias tem tocado mais do que qualquer outra <risos> música em toda a sua vida e você com certeza já vai ter ouvido. É que a pessoa e... nunca ouve. Não, mas você vê um meme, qualquer coisa e você só vai ouvir isso no carnaval inteiro. Sim, que pois. E já está batendo na porta. E já não aguento mais. E meu Deus do céu. Já não Achei ótimo mais. essa música assim, tipo, música legal. Assim que lançou, no primeiro dia, depois, já não aguentei mais. Mas tudo bem, vamos pra frente. Essa tag foi criada por Thaís. Isso, Thaís, nossa criada. Thaís Camacante. Que é e resolvemos fazer, porque, enfim... Por okay, quê, né? Uma tag. A, a gente achou legal, legal, a gente achou legal. E só são cinco itens, então, vamos lá. Que tiro foi esse? Um tiro que te deixou no chão, morto. Está até lá. Eu não falo tanto sobre esse livro aqui no canal, só que com essa tag eu percebi que eu deveria falar, porque é um tiro, um tiro esse livro, que é No Escuro de Elizabeth Haynes, e gente, ai eu não tenho nem palavras para definir esse livro, ele traz ali uma questão de um relacionamento abusivo, um toque, um negócio, é, é meu... Meio pesado. Hum. É um pouco pesado. E esse livro é tão pesado que foi muito louco. Ele me trouxe sensações físicas. Eu fiquei cansada. Não sei, foi um negócio muito estranho. Mas eu, ao mesmo tempo eu não consegui parar de ler. É, foi um negócio bizarro. Eu esse livro, e eu não vou saber a definição também da minha história mas tipo, se alguém tiver a oportunidade de ler, leia porque não vai se arrepender é um livro muito intenso porque ele é narrado em primeira pessoa e a protagonista tem essa, tipo, toque e coisas do tipo, e você fica louco pensando como uma pessoa que tem toque tem que verificar se a porta tá fechada, não sei quantas mil vezes é tipo, muito surreal, sério é muito, muito, muito bom, e realmente é um tiro o livro que eu vou indicar é Coração de Aço, de Brandon Sanderson eu li esse livro agora em janeiro, e fui, minha gente um livro que eu não esperava, mas, na verdade eu esperava, porque as pessoas sempre... não vi nenhuma pessoa falando mal dele, tu viu? Uhum. Eu não vi. Eu não vi falando. Falando vi mal, vi. só que eu pensei tipo, ai, um livro de é, super-heróis, não sei o que. Todo tipo, todo filme de super-herói, eu sempre dou 3 estrelas e meia, 4, assim, uhum. é só porque acho legais, mas nada, esse livro simplesmente foi um livro favoritado, 100%, 5 estrelas, perfeito, que gostava. livro, massa, muito legal. A construção de mundo é super legal, os heróis são legais, os heróis na verdade não são heróis, né? Eles são vilões. São é heróis. Samba na cara da inimiga, um livro que foi o melhor de todos em algum gênero específico. O que sambou na cara de todos os outros livros, eu vou dizer agora qual foi. A Casa do Céu, de Amanda Lindhout e Sarah Corbett. Essa aqui é uma não-ficção, é uma autobiografia, na verdade, de Amanda Lindhout. Sarah, eu acho que na verdade é a escritora que ajudou é ela a escrever, né? Deve ter sido alguma coisa assim. Gente, esse livro é perfeito. Amanda, ela quando jovem, gostava de explorar o mundo, vamos dizer assim, resumidamente. Ela trabalhava como fotógrafa, fotojornalista, freelancer. E ela é sequestrada quando tá em uma temporada na Somália e vai contar todo o tempo que ficou lá. Em cativeiro, que foram 460 dias Inclusive aqui, na, na capa Do livro, tem uma carta Verdadeira, que ela escreveu enquanto estava presa É um livro, cheio me arrependi Agora só de falar, muito emocionante É um Samba! Samba! aqui, vale. um romance de informação sensacional, que é O Sentido de O Fim, de Julian Barnes. A gente já falou sobre esse livro aqui no canal algumas vezes. É um livro super curtinho, rápido de se ler até. É aquela coisa, né? Pra contar a história dele e tal, só que os temas que são abordados, principalmente com relação à memória, né? Tipo, o que são as memórias? Porque as memórias são muito relativas. Um Eu acho um isso sensacional dele. porque as memórias que você tem são diferentes das memórias que as pessoas têm mesmo sendo do mesmo acontecimento. É muito louco isso, pô. E assim, livro, fala muito sobre isso e ah é muito bom. Desfila com as Amigas, uma série, trilogia ou duologia que é incrível do início ao fim. Eu descobri mais uma vez eu descobri não, eu cheguei a uma conclusão que eu chego cedo, porque eu não li muitas séries na é, minha vida. Mais uma que eu gosto, assim, que eu parei pra pensar, foi Jogos varados sinceramente, assim, por mais que o final seja polêmico, muita gente não gosta não sei o que, eu acho, ok tipo, eu, eu gosto, eu acho que eu, os primeiros são melhores, são mas eu gosto do, do fechamento e da trilogia como um todo a série que eu gosto, que eu acho muito legal, não tenho mais nenhum livro aqui em casa, porque eu vi de todos, é a Saga do Tigre que são cinco livros, mais um conto, que vem antes do primeiro livro, só que foi depois, enfim, só que eu li todos, assim assim que saiu pra, pra ler, já, cinco estrelas e quatro estrelas, sempre reclamei da protagonista eu, eu, eu sempre reclamei, porque era um saco, a mina mais chata que eu já vi na minha vida. Mas a série como um todo era maravilhosa. Sempre tem uma ressalva, né? Sempre tem. É maravilhosa, não tem nada mais... É, que... eu acho que é. É, é assim verdadeiro. mesmo. Tem dessa. É, também, se for muito bom, acho que não é bom, então, não almoço disso. Quer causar. A gente Calma. causa. Aquela velha frase. tá velha não, mas eu vi. <risos> Um livro que você amou ou odiou e a maioria das pessoas discordou de você, teve uma ideia ali diferente. O livro, minha gente, que todo mundo sempre amou, hum. sempre me recomendou, eu tentei dar uma chance, eu juro, mas não deu pra mim, foi As Crônicas de Nárnia. Eu li primeiro, o primeiro livro, né? Chama livro? São vários livros, as crônicas, enfim, que tinha ali dentro. Mas... Li a primeira, foi interessante, não sei o quê. Comecei a segunda, a gente não deu, era uma coisa. Não sei, não tive paciência. Não tá. <risos> não teve tive paciência pra passar por toda aquela situação que eu previ que ia passar. Com aquelas crianças, em, se envolvendo em aventuras com... No meu caso eu fiquei em dúvida, por quê? Duas coisas. Na verdade, os dois livros que eu pensei foram Crepúsculo. Só que assim, eu tinha pensado também em Diário de Vampiro. Em 2011, eu li e gostei muito. Eu lembro que tu falou que gostou eu, eu, eu acho uma narrativa mais fluida que Crepúsculo. Só que, eu não sei se isso tem a ver, a própria, <risos> vai ter, com a minha idade, né? Porque, enfim, eu li com 16 anos na cara minha gente, pelo amor de Deus tava com uma sona lente, para Vibe. Então eu vou deixar aqui em oh, Diário de Vampiro na época eu gostei <risos> Já vai fazer quase 10 anos isso E Crepúsculo li agora e não gostei Mas isso é uma coisa que você ah. pode dizer assim Eu mesma tinha uma opinião favorável E agora tenho um negativa Então eu mesma me contradisse e opus a opinião Não sei, hein? pode ser que eu leia Diário Vampiro hoje E as uma bosta? Ah, de lá Acho longe. que ia amar. Isso é muito relativo minha gente, é mais pra provar que, que é tudo uma questão de tempo e vibe E é tudo relativo Quem olha o nosso bonde pira, um livro que você pira só de olhar a capa. Alguém tenha dúvidas que a Dark Side não ia entrar? Ninguém não dúvidas. Não sei, porque... É alguém... Eu acho que não. Ah! Olha isso! Minha gente, peraí que eu nunca tinha visto esse livro. Você alguém conhece? na minha vida? <risos> Caramba! <risos> Vai de real, <risos> o quê? Meu, meus olhos cheios de lágrimas agora. Mostra esse livro aqui. Meu Deus. Olha, tá vendo, gente? É aqui uma live MHC. É, peraí. foi muito engraçado isso. Eu nunca tinha visto. Olha isso, que é bonito. Ah. Não vai dar pra passar. Eu meu até Deus. mostro, que meu coração tá mal pintando. Por quê? É muito bonito, é um brilho. Eu fico emocionada mesmo. Brilho eterno de um momento silencioso. Por quê? Inclusive, o nome do livro é Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. É, vou falar o título do livro, né? De Beck Chambers. E é muito bonito, é uma coisa meio que de espaço e tem um Brilho sensacional, não vai dar pra ver na, na câmera, certeza. Não vai dar. Mas o meu, minha gente, o meu não fica pra trás, porque o meu é esta versão maravilhosa de Haruki Murakami, publicado pela editora Alfa agora que é toda no degradê. Perfeito, né? Pode dizer o quê? Mais nada. É muito bonito, né? eu, no caso eu não sou muito fã dessa aqui, assim, e desses, desses símbolos. Mas no geral é uma edição maravilhosa. Todos esses livros maravilhosos que a gente citou aqui vão ter link aqui no box de descrição pra você comprar. Deixa aqui nos comentários qual o livro que você pirou a cabeça no seu olhar. Ou então qual o melhor livro de um gênero que você já leu pra um tiro. gente conhecer, é, né? Na verdade, todos esses são tiros. É, um livro que seja um tiro na sua vida. Um Ou mais tiro. Porque, né, sempre é bom. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ficar ligado aqui, ó, nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Não, mas não tem heróis. E como é que pode ser um anti-herói? Mas um herói que não é exatamente um herói é um anti-herói. E ele é o quê? Não sei. Você perguntou? Ninguém sabe. Não é, ninguém sabe. <risos>